Gostaria muito de agradecer ao Dr. Jorge Santiago, ele que está vivendo no dia a dia a situação da, das doenças e agravos. Doutor Pedro Renato, Paula Brandão, ele que é médico neurologista da Câmara dos Deputados, é o último técnico a fazer as observações técnicas sobre essa grave situação da microcefalia. Doutor Pedro Renato. Prazer, é. parabéns. É. Aí. Bom, acabou tá. os tempos. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente, pela oportunidade de falar e a todos os parlamentares e ministros excelências que estão na. Na mesa, Eu gostaria de só chamar a atenção, é, vou ser bastante breve na minha fala, em relação a aspectos técnicos neurológicos relacionados à microcefalia. Então, é, você sabe que a microcefalia é um defeito, é, uma doença relacionada ao crescimento do cérebro, mas no caso das infecções congênitas, elas cursam. Além do, com, do problema do crescimento em si, com defeitos dos giros, com hidrocefalia, com calcificações, é, e, e as sequelas relacionadas a é, essa doença se manifestam especialmente sobre distúrbios cognitivos. E como já foi chamada a atenção por diversos é, palestrantes, diversos oradores de hoje, é Gostaria de chamar a atenção que a população com necessidades especiais tem grande chance de aumentar significativamente com essa epidemia. E não só é, com o distúrbio cognitivo, mas crianças com síndromes de paralisia cerebral, com tetraparesia espástica, espacidade dos quatro membros, que podem necessitar de serviços de reabilitação multidisciplinares é, que, provavelmente precisarão se, é, se disseminar pelo país. Né? É, e outra questão que eu gostaria de chamar a atenção em relação à questão diagnóstica. Né? Atualmente, é, o Ministério da Saúde tem é, falado, tem, tem recomendado que o diagnóstico seja feito por meio da técnica de reação de cadeia da polimerase que é uma técnica que consegue é, detectar o vírus nos, nos primeiros cinco dias da, do exantema ou exantemática. e há uma necessidade importante que se, desenvolva, se desenvolvam técnicas sorológicas é, que possam de, estimar epidemiologicamente o quanto da população que foi afetada pela doença de maneira assintomática. É, essa é o que eu gostaria de, de falar. E agradeço pela oportunidade. Quero agradecer ao doutor Pedro Renato, ele que é médico neurologista da Câmara dos Deputados. Na sequência, pela liderança do PSOL, o deputado Edmilson Rodrigues, PSOL do Pará. Está presente, deputado Todo Edmilson? Deputado Mandetta, parabéns Alente. pela iniciativa e agradeço o ministro pela presença, que não é uma mera obrigação. É um reforço e um compromisso político de alguém que tem formação técnica e tem um mandato eleitoral, é um deputado experiente. E eu iniciei dessa forma, ministro, para dizer que criminaliza-se muito a política no Brasil, sabe? A política virou sinônimo de coisa ruim. E nós temos que descriminalizar a política, mostrar que é importante para o Brasil, para o futuro do Brasil, para o presente, que possibilita um futuro digno, democrático, feliz, não se pode fazer isso sem a política. Não é? é claro que a politização de instituições, quando é feita de forma indevida, apenas para preencher cargos, isso pode trazer prejuízo. É? Está nas suas mãos, ministro. Contraditoriamente, não é? Vossa Excelência substituiu um ministro que cumpriu um papel importante, mas dado a questão mais presente da Zika está em suas mãos e dada a crise financeira, os cortes, os contingenciamentos, realmente tarefas que são complexas, mas os desafios eles para serem vencidos têm que ser enfrentados, não é? E eu desejo então boa sorte. Eu fiz questão de manifestar em nome do pessoal que eu sou um otimista do ponto de vista estratégico, ainda que todo brasileiro tenha motivo para ser pessimista, se se considera as estatísticas, o diagnóstico da situação presente. São muitas as perversidades. Não é? E eu ouvi aqui várias manifestações políticas importantes de deputados, deputadas que têm formação técnica, mas ouvi também o saber técnico. Eu acho que Muita coisa do que se falou aqui, eu não sou experiente, não sou especialista, mas talvez não sejam solucionáveis em curto prazo. Na minha vinda aqui, por sinal, eu encontrei com um grande cientista brasileiro do Instituto Evandro Chagas, meu querido Dr. Pedro Fernando, que me disse que se dirigia a uma reunião no Ministério da Saúde do Instituto Evandro Chagas. E por coincidência, eu li um artigo sobre AIDS. Disse: e a vacina? Diz mil, é difícil, porque as variações são permanentes nos vírus. Aí ele disse mesmo: olha, mesmo a dengue, que são quatro tipos de variação, nós não conseguimos ainda avançar para uma vacina eficaz. Tu vê a gripe, que o tempo todo tem que modificar. Eu fiquei assim: como eu sou arquiteto e doutor em geografia, então sou doutor, mas não sei para que serve o melhorar. Então, eu fico na minha humildade, não é? Agora, eu acho que tem algumas coisas importantes para me permite só concluir, presidente, eu acho que o ministro tem que conversar com a presidente e assumir em rede nacional a tarefa de informar. Eu acho que exige neste momento, é como se fosse a morte do Sena, sabe? Não é só pagando publicidade neste momento. Eu acho que o governo tem que, tem que considerando que são concessões públicas, fazer assim uma avalanche de programas curtos de intervenção, não com o objetivo de propagandear a autoridade da saúde, a Presidente da República, mas de informar o povo para criar uma, um impacto social de massa, realmente, porque é necessário. Porque ainda o desconhecimento e, em certa medida, a ignorância tem feito com que a situação se agrave. Então, agora é claro que também recursos para uma, um, um programas de caráter ativos, pedagógicos, isso, e aí é investimento público. Eu vou concluir levantando uma preocupação. Ontem discutimos aqui impostos sobre bebidas. E o argumento que eu não pude fazer, porque nós estávamos em obstrução pelo pessoal, é que o número de acidentes, de mortes, de sequelados, de gastos com atendimento de média, alta, complexidade, e até baixa complexidade, talvez... Justificasse aquele projeto Fosse o principal argumento Aí quando eu ouvi várias falas Dizendo, olha, cadeiras de roda Ia depender das sequelas Quem sabe cadeiras elétricas Porque tem mães que não conseguirão Carregar os seus filhos na medida que eles cresçam E pesem muito inviabiliza a vida digna Então eu fico pensando concluir, Não é a hora, eu concluo com isso De fazer um cálculo E no, no momento em que o Levi Pede, me parece que entregou a sua carta De demissão Fazer uma pressão nacional para que a presidente coloque um presidente que não se submeta, não coloque o pai. De joelho é o capital financeiro e possamos ter investimentos sociais, particularmente, para conter os riscos que a população passa hoje, dessa síndrome que toda mulher, principalmente as jovens, tem quando pensa ter um filho e a possibilidade de ter um filho com microcefalia. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Na fala do deputado Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, é o último líder inscrito para fazer uso da palavra, aí nós vamos ter considerações do ministro e a colocação dos parlamentares, ou invertemos, fazemos os parlamentares e depois o ministro faz a consideração final, já que são poucos parlamentares que restaram presentes. Então, deputado... Flávio Nogueira do PDT do Piauí na sequência o primeiro parlamentar deputado Pompeu de Março Cumprimentar o presidente dessa sessão e cumprimentar ainda mais efusivamente o nosso ministro Marcelo Castro conterrâneo, piauense, amigo e felicitar pela administração no ambiente conturbado em que nós vivemos da política brasileira essa grande instabilidade com que passa as instituições, não é fácil para o ministro do Estado e principalmente da Saúde estar lidando enfrentando, e enfrentando, isso tem feito bem o ministro, com um problema tão sério de uma doença nova que os próprios cientistas não têm um conhecimento inteiro sobre o tipo dessa doença, as suas complicações, Fala-se mais na microcefalia, mas não sabemos mais, mais ainda sobre essa doença. Por isso que o nosso grande inimigo é esse mosquito, o Aedes aegypti. É o que nós mais sabemos e é para ele que nós devemos tomar todas as medidas. E aí é importante que seja o conjunto da sociedade brasileira. E é isto que o Ministério da Saúde está fazendo está chamando para que todos participam, todas as administrações tanto a federal como a estadual e as municipais e também a própria população porque nós temos aí não só o vírus da zika, mas lembrar que este mosquito é também responsável por quatro outros tipos de doença que é a dengue com seus quatro tipos, a chikungunya e a febre amarela. Então, eu apenas pediria ao ministro também, ao Ministério da Saúde, que começássemos, então, a criar um código específico, o CID, é, Código de Doenças Interna, é, Internacionais, para que pudesse mais notificar com interesse, interesse é, por inteiro, com mais fidelidade, não como febres, febres outras, mas sim como febre do vírus Zika. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Fábio Nogueira. Na fala do deputado, os líderes todos se manifestaram. Convido a fazer a sua intervenção o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Mandetta... Uh, nosso deputado Antônio Brito nosso presidente da, da Comissão de Seguridade Social ministro Marcelo Castro uh, dizer que hoje é um dia importante, essa casa tomou para si a responsabilidade de fazer um debate que o Brasil pedia, cobrava, exigia e que nós da Comissão de Seguridade Social vemos fazendo e que o deputado Mandetta uh, tem chamado para si também essa responsabilidade e hoje nós compartilhamos esta preocupação eu quero dizer que Sim, nós temos o problema do Aedes aegypti, esse mosquito infeliz, né, portador de vários vírus, tanto do Chico Munha como da questão da Zika vírus, febre amarela, a, a, o, o, o, a, a, própria, a própria transmissão cada vez mais vai se agravando e nós precisamos dar uma resposta, até porque começou com a dengue e foi se ampliando e se ampliando. E o que é preciso ter claro e, e a minha preocupação é essa: de que nós já erramos lá atrás, quando nós, em vez de matar o mosquito, matamos os mata-mosquito. E os mata-mosquito mortos deixaram os mosquitos vivos e os mosquitos vivos estão matando nós agora. O Brasil errou, errou. Devia ter feito esse enfrentamento e, por conta da economia de um ou de outros, por conta da economia miserável, né, acabou com os mata-mosquito que faziam pessoas que trabalhavam no Brasil lá fora, Rio Grande adentro, matando mosquito, e aí nós todos uh, deixamos por isso mesmo, o mosquito cresceu, a estrutura se ampliou, e hoje nós estamos gastando milhões, milhões, por conta de uma economia falaciosa, como dizia a minha mãe que aprendeu com a minha avó, é muito melhor prevenir do que depois remediar. Nós não prevenimos, agora estamos remediando, e estamos pagando caro porque o que era a dengue virou a microcefalia e agora são, são crianças nascendo com cérebro com problema e nós vamos ter uma geração de problema e mais o alarme que está no meio da sociedade. É lá em Pernambuco? É. É nordeste? Sim. Mas vai para o centro-oeste, foi para o norte, vem para o vem sul, vem para o sudeste, o Rio Grande do Sul já tem. Né? E ninguém vai ficar livre. Todos nós vamos ter que pagar por isso. Eu tenho proposto Uh, e dito aqui que, a exemplo do que diz o deputado Mandetta, ministro Marcelo Castro, tem que ter uma medida provisória regulando tudo isso, com ações conjuntas, coletiva, voltando os mata mosquito, para que possamos ter recurso, dinheiro, verba. Não adianta nós termos aí contingenciamento de verba e de recurso se temos um problema de epidemia. Nós vamos economizar dinheiro na hora da doença, meu pai, a minha mãe, quando um filho estava doente, vendia a vaca, vendia o boi, vendia o porco, vendia até um pedaço de terra para salvar o filho na hora dessa. O que, que o Brasil está fazendo? Contingenciando, guardando dinheiro, para quê? Se a doença está batendo na nossa casa. Então, não há o que justifique, nós precisamos fazer isso. Até porque, eu sei, que tem outros colegas deputados, mas eu também estou fazendo um estudo e vou propor aqui um projeto de lei para que o Estado brasileiro que prevaricou, ele venha a compensar essas crianças através de uma pensão, como já aconteceu em outras epidemias do mundo uh, e que nós precisamos dar uma resposta satisfatória. Porque o nexo causal, a causa e efeito dessa doença é por conta da omissão do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro tem que reparar essas famílias, tem que reparar essas crianças. Não sei no quanto é possível, mas alguma coisa precisa ser feita. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido. Eu quero encerrar dizendo, presidente, que curiosamente o mosquito da dengue, ele transmite o vírus da fêmea, do macho para a fêmea, da fêmea para os ovos dos ovos para a larva da larva para o novo mosquito e o novo mosquito nasce mais poderoso para os seres humanos está aí a, a transmissão da DST só que em vez de DST vai ser DSM é doenças é, sexuais dos mosquitos porque é pelo sexo que estão transmitindo então temos mosquitos que já têm é, sendo produzidos que não têm a capacidade de transmitir pela relação sexual do macho com a fêmea Vê que coisa curiosa então, nós, seres humanos, temos que aprender com a natureza. Mas, mais do que aprender, temos que fazer. Temos que tomar uma atitude. Não... Vou concluir, presidente. Nós não podemos ficar esperando quem não ficou de vir. Não vamos ficar na beira da estrada com a boca escancarada, cheia de dentro, esperando a morte chegar. Vamos tomar uma atitude e é isso que nós queremos e é por isso que nós estamos trabalhando. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Pompeu de Matos. Bom, na lista dos deputados inscritos, eu vejo que a maioria não, não está presente. Eu vou dar a palavra ao deputado Raimundo Matos, para que na fala dele nós possamos é, encerrar as intervenções parlamentares para que o ministro possa fazer as suas considerações finais. Deputado Moroni Torga. Senhor Presidente, nossos parlamentares, telespectadores, telespectadoras da TV Câmara, a Comissão de Seguridade Social e Família desta Casa, sob a presidência do nosso estimado Brito, com todos os deputados e deputados, seja, o nosso deputado Mandetta, tem dado bastante resultado positivo no fortalecimento do Pacto Federativo, no fortalecimento das ações né, em relação à Previdência, Saúde e Assistência. E esse caso mais específico em relação à saúde, não foi praticamente por falta de aviso, não foi por falta de debate que nós, na Comissão, né, dialogamos em relação é a questão das endemias, em questão das ações, né, de ações básicas dos municípios. É claro que os municípios hoje vivem grande dificuldade e nós temos também a grande felicidade de termos o ministro Marcelo, que é parlamentar, que é nordestino, que é um assíduo legislador e um conhecedor também da área da saúde como ministro de Estado, que vai ter a missão de rever várias normatizações, a presença aqui dos colegas dos colegas profissionais que também nos deram mais orientações, nós que estamos um pouco afastados do dia a dia da área médica, né, de informações para que nós possamos passar nos secretários, secretários, prefeitos, em todas as nossas comunidades. Mas, senhor ministro, é, na data de ontem, o ministro Brito acatou, também é, referenciado pelo nosso mandeta um requerimento de nossa autoria, pedindo vossa excelência para tornar sem -se efeito uma portaria, que é a portaria 1025 de julho de 2015, que, infelizmente, naquela época, teve a assinatura do, do ministro Artur Parece que o ministro não leu a portaria. Há um descompasso nessa portaria, que essa portaria, sim, diminuiu os agentes de endemias no Brasil. Alguns parlamentares ficaram afirmando, não, isso é um redirecionamento. Na portaria no artigo 3º, afirma que tem município que só pode ter um agente de anemia cofinanciado né, pela União. Lá no Ceará, município de independência, quase 500 quilômetros quadrados, deputado Aldorico presente, o deputado Arnão Mizer, conhece o município de independência que tem também é, esse, a doença de Chagas, tem três agentes de anemia. Fortaleza foram reduzidos sim, mais de 500 agentes de anemia. E o mais grave, no artigo 3º, afirmam, essa portaria definiu os parâmetros em relação à população, em relação ao controle de vetores, em relação às endemias prevalentes. Não tratou nada em relação à prevenção. Então, precisa a população adoecer, precisa virar área endêmica, como é agora, para poder o Ministério tomar é, as providências. Infelizmente, o ministro Guiola assinou essa portaria, ou foi mal assessorado, mas... Eu também afirmo que talvez não tenha sido nem mal assessorado, porque o, o Ministério tem bons assessores. O mais grave é o artigo 7. Concluir. O mais grave é a prova do crime, porque ele diz o seguinte, senhor ministro, artigo 7, o quantitativo de agente de anemia passivo de contratação de que trata essa portaria poderá ser revisto de acordo com a disponibilidade financeira. Então, o ministro... Né, foi real confesso, disse: não, não vou contratar porque não tem dinheiro. Se tiver dinheiro, está aqui o artigo 7, que pode rever a portaria. Então, no artigo 7, Vossa Excelência pode imediatamente rever essa portaria para que nós, cearenses, não podemos ter notícias tristes, como já foi um óbito em relação. Né, a, a, a criança que nasceu comigo, se que nós possamos dar condições aos secretários municipais aos prefeitos municipais, dar as condições aos agentes de anemia a desenvolver as suas atividades, remanda, mandando as mandando todo o material necessário para que nós possamos junto com toda a população. Por último também entrei com requerimento para se assustar de imediato a publicidade do mais médico. Para que o governo gastar dinheiro com publicidade do mais médico? Não tem sentido eu acho que o Ministério da Saúde precisa sim investir em publicidade de prevenção, na campanha de vacinação, nessa mobilização necessária em relação à microcefalia. Então, mande sustar também os milhões de reais gastos, que até agora o Ministério não me informou quem é a agência e quanto é gasto de bilhões de reais, nessa publicidade do mais médio que não tem necessidade. Então nós prezamos nesse momento de crise nos unirmos, fortalecermos os municípios, os prefeitos, os secretários os governadores, a fim que nós possamos debelar essa grande crise muito obrigado muito obrigado deputado Raimundo para a última intervenção deputado Moroni Torga do Democratas do Rio Grande do Norte muito obrigado deputado Mandetta, parabéns a vossa excelência por essa iniciativa nos orgulha muito no centro do Democratas sempre as iniciativas de vossa excelência na área da saúde vossa excelência tem se destacado neste congresso por essas iniciativas na área da saúde portanto quero dizer que todo o partido Democratas tem um grande orgulho do trabalho que vossa excelência está fazendo à frente dessa área e seria bom o ministro de vez em quando ter uma conversa com vossa excelência para para poder para poder se atualizar de como estão as coisas aqui no congresso o ministro também é um amigo de longa data e tem grandes desafios aí pela frente o ministro tenho certeza disso eu eu gostaria só de levantar dois dois tópicos o primeiro essas doenças vieram para nós depois da copa do mundo em que vários países que tinham essas doenças infelizmente exportaram para nós através da copa do mundo Essa, nós temos uma olimpíada pela frente que possamos tomar algum cuidado nesse sentido outras doenças chegarão também são eventos que nós somos totalmente favoráveis mas os cuidados devem ser tomados não entendo também porque aquele fumacê não acontece mais já me explicaram que o Ministério Público disse que aquele mata, além do mosquito, de outros, de outros insetos. Mas é, é preferível matar outros insetos do que matar seres humanos. Então, acho que está na hora de entrarmos com recursos nesse sentido, ou então descobrir alguma coisa. Porque só aquele controle de pocinha d'água não vai chegar a lugar nenhum, não. Mesmo porque tem muitos locais fechados, tem muitas construções abandonadas que vão ser ninhos desse mosquito então ou voltamos o fumacê ou temos uma nova fórmula para esse fumacê mas está na hora de voltar para que possamos dar combate a... e demos combate da outra vez muito obrigado ao Mandetta e muito obrigado ao ministro muito obrigado deputado Moroni Toga deputado Efraim Filho de maneira excepcional com a palavra agradeço deputado Mandetta está nessa comissão geral, sob a sua presidência, é o sentimento de que não há voz mais qualificada hoje dentro do Parlamento brasileiro para tratar de políticas públicas de saúde. E é exatamente esse momento que vivemos, deputado Mauro Torga, hoje no Brasil. Sem querer ser alertista, mas é pânico que existe hoje dentro do segmento das mães, das grávidas. Eu digo isso porque tenho uma esposa que está grávida, quatro meses, portanto, eu e ela, o casal, e o sentimento é de sair de casa de roupa, é, é o máximo que puder cobrir, do uso de repelentes, de falta de informação, ou seja, nem gerenciamento de crise, o governo está conseguindo fazer. As pessoas estão sem informação, estão sem solução, solução que poderia ter sido a prevenção. Veja só como o governo de uma Rousseff erra. A solução muito mais barata e mais simples seria a prevenção. Mas o que fez? Reduziu os agentes de combate às endemias, os agentes comunitários de saúde. Todos nós somos aqui testemunhas da luta que esse Congresso trava, deputado Raimundo Gomes de Matos, para destravar a melhor remuneração desse segmento. Mas não, o governo, no afã de economizar custos, foi cortar no pequeno e o vírus da zika hoje toma conta realmente do país em níveis endêmicos. Essa responsabilidade tem que ficar muito clara. O governo não pode se omitir nem ser inerte. É preciso agir, é preciso reagir. E nós estamos falando de vidas, não é uma gripe deputado Moroni, que vai passar uma semana de acamado e depois melhora. Nós estamos falando de vidas que ficarão comprometidas, de crianças, nós estamos falando de famílias que sofrerão um impacto, que terão que por toda a vida trazer consigo o custo da irresponsabilidade de um governo que não soube prevenir, que não sabe informar e que agora nem fiscalizar tem conseguido, porque as leis são municipais, e é preciso a sociedade também fazer a sua parte e chamar para si a responsabilidade dos seus vizinhos, daquelas pessoas nos prédios, muitas vezes altos, que acabam por ali não tomando conta das piscinas, não, do, das águas nas, nas árvores. No, esse tipo de ação a sociedade também tem de agir, tem de fazer a sua parte. Então, deputado Mandetta, é preciso eu ouvir da sua palavra algo que me diz que, que me tocou, é preciso também haver o reconhecimento das autoridades, dos médicos que tomaram a iniciativa muito antes de isso vir à tona para que hoje é, seja possível ter essa discussão, médicos por exemplo do Recife né, no Pernambuco, conseguiram captar esse primeiro sentimento e levar a Fiocruz para que só depois que se tornasse grande notícia a coisa pudesse avançar então para concluir, presidente poder dizer que o Brasil hoje precisa dar atenção a esse episódio. Nos grupos de WhatsApp, nas mídias sociais, nas filas dos postos de saúde, não tem classe, não tem cor, não tem condição social. Toda mãe brasileira hoje sofre preocupada com o que está acontecendo e é preciso que ela tenha conhecimento. Infelizmente, lá atrás, meu caro ministro Marcelo de Castro, não na sua gestão lá atrás foram tomadas medidas que infelizmente cortaram o que não podia investir na prevenção, sempre foi a melhor saída. E hoje resta ao Brasil colocar o seu exército de agentes de combate a endemias, de agentes é, comunitários, os médicos sanitaristas para que possam, infelizmente, tentar debelar essa crise que se espalha por todo o Brasil, levando pânico às mães, aos pais e às famílias. Estamos salvando vidas, estamos falando de vidas. Não é uma gripe, volta a insistir, não é uma febre que dá e passa, serão vidas que ficarão comprometidas para sempre. Serão famílias que trarão consigo um impacto de uma microcefalia que, sem dúvida nenhuma, Causa a todas elas uma renovação de costumes, de atos, de procedimentos. Então, em nome dessas crianças que estão por vir, que o governo consiga fazer a sua parte, porque o Parlamento faz aqui a sua, ao discutir a matéria e ao cobrar as soluções. Um... Obrigado pelo espaço, presidente deputado Mandeto. Muito bem, muito obrigado, deputado Efraim Filho. Ministro, o senhor hoje aqui ouviu os líderes dos partidos ouviu alguns técnicos de notório saber que dedicam tempo à pesquisa e ouviu principalmente essa casa, é uma casa extremamente familiar é uma casa antenada com o que está acontecendo na sociedade isto é a agenda real do povo brasileiro, as mulheres brasileiras, os casais brasileiros as gestantes brasileiras estão todos em extrema é, atenção a esse tópico tem aqui várias sugestões que foram dadas, tenho certeza que todas elas servirão para reforçar o trabalho que V. Excelência vem fazendo. Nas palavras do ministro no término da sua exposição e suas considerações sobre o que foi dito aí nós vamos é, encerrar esta sessão e o deputado Arnon na abertura da próxima sessão fará um registro extremamente importante é, para a, o seu estado e para o Brasil então, ministro Marcelo Castro Bom, eu quero em primeiro lugar agradecer aqui o convite de autoria do deputado Mandetta para que a gente pudesse estar hoje aqui falando deste assunto tão importante tão significativo para a saúde pública brasileira. Quero agradecer a todos que estiveram aqui nessa sessão, que se manifestaram, que disseram as suas palavras de apoio, de estímulo, para que a gente continuasse nesse trabalho que a gente vem fazendo em favor da saúde pública brasileira, Todos nós reconhecemos o momento difícil pelo qual nós estamos passando né, hoje no Brasil com essa epidemia, a primeira na história da humanidade de causar tanto transtorno, tantas alterações, uma doença grave dessa de a pessoa nascer, a criança nascer, com microcefalia causada por um vírus que não habitava aqui o nosso país o primeiro encontrado foi agora em maio desse ano e trazendo esses tran transtornos tão graves que nós precisamos enfrentar este problema e resolvê-lo com determinação ouvi atentamente a todos os senhores deputados e pude constatar aqui algumas coisas que eu achei que mereceriam uma resposta. Primeiro, foi uma dúvida se essa microcefalia não estaria sendo causada pela vacina que as pessoas teriam tomada. A resposta do Ministério da Saúde é que não, que isso é um boato que, que criaram nas redes sociais e tem muita gente, muitas pessoas é, acreditando nisso. Nós queremos chamar a atenção... Isso poderia levar as pessoas a não se vacinarem, o que é completamente o contrário do que nós devemos fazer. Então, isso daí não tem fundamento essa, essa preocupação, nem isso que está sendo difundido é, nas redes sociais. O deputado Moron de falou sobre o Fumacê. Eles irão voltar, deputado. É porque o momento agora não é do fumacê, o momento agora é do larvicida e de destruir os criadores do mosquito, porque o mosquito ele tem um comportamento sazonal nós estamos agora no nível menor que tem, nível basal deveremos pelo histórico dos outros anos permanecer assim durante dezembro, janeiro quando no final de janeiro ele já começa a elevar aí em fevereiro, março, abril aumenta muito a proliferação do mosquito. Então, é nessa hora aí que entra o fumacê, né? que nós iremos providenciar isso também. Aí, depois de maio, começa a cair e volta para a posição que nós estamos hoje. Então, o nosso grande trabalho é combater as larvas agora para não haver essa explosão do mosquito em fevereiro, como normalmente ocorre todos os anos. O nosso deputado Raimundo Matos, Falou sobre a portaria 1025, que trata dos agentes de combate às endemias. Essa é uma portaria que foi uma exigência da lei que nós aprovamos aqui no Congresso. E houve realmente essa confusão. E nós estamos revendo essa portaria. Inclusive, eu havia recebido a sugestão para cancelar a portaria, torná-la sem efeito. Mas não foi possível porque era um imperativo da lei que obrigava essa regulamentação. Mas, deputado, eu devo esclarecer aqui que não houve, como aparenta, diminuição de recursos. Vossa Excelência citou o caso de Fortaleza. Então, por exemplo, Fortaleza tinha X agentes e recebia Y dinheiro. Ela está, Fortaleza agora, está recebendo mais dinheiro do que o que recebia antes da portaria. A portaria não tirou nenhum centavo de nenhum prefeito de nenhuma prefeitura. Pelo contrário, aumentou o recurso. No caso de Teresina, que eu tenho de cabeça, Teresina recebia 6 milhões e 300 mil reais por ano para defesa sanitária, né, de, de vigilância sanitária. E agora vai receber 7 milhões, então aumentou o recurso que era repassado para a Teresina. Mas fez um cálculo dos agentes que realmente, com a, o, o prefeito recebendo aquele cálculo, vê que é às vezes menor do que o que ele tinha contratado. Mas isso não impede, poucas pessoas sabem, que o restante do recurso que ele recebe como piso fixo, que antes ele pagava os agentes, ele pode continuar pagando da mesma maneira. Então, suponhamos, suponhamos que ele tenha 10 agentes. Que o, a portaria fixou em cinco. Ele recebe o, o dinheiro dos cinco para pagar. Cinco ficaram sem pagamento. Com o dinheiro que ele recebe do piso fixo, ele pode pagar os outros cinco, não tem nenhum problema. O dinheiro é da prefeitura. O prefeito é que vai dizer como ele vai gastar, a melhor maneira, mais eficiente de ele gastar o recurso. Mas nós estamos revendo a portaria, só não publicamos nova portaria porque não houve um acordo com o CONASEMES mas estamos tentando. Foi falado também a questão aqui do orçamento. Então, o orçamento da saúde, todo mundo sabe a preocupação que nós temos. Quando chegamos lá, nós tínhamos um déficit para este ano de 3,6 bilhões e o orçamento, nós estávamos com um déficit de 9,2 bilhões para 2016. Então, quero aqui aproveitar para agradecer todos os deputados da Comissão de Orçamento, que foram muito sensíveis, o relator o deputado João Arruda, deputado Hildon Rocha, tantos outros né, da Comissão de Seguridade Social e Família que lutaram e conseguiram mais 7 milhões do nosso orçamento. Bilhões, perdão. Então, nós estamos com déficit para o próximo ano de 2,2 bilhões. É um déficit grande. Mas, para quem estava com déficit de 9,2, é um alívio. E o desse ano nós estamos certos de que o governo editará uma medida provisória para contemplar recursos para a saúde e mais ainda que no próximo ano o recurso para, para o superávit primário vai poder ser utilizado em caso de necessidade de epidemias para a saúde. É. E, finalizando aqui minhas palavras, dizer que essa é uma causa nacional que nós temos todos que está juntos trabalhando no mesmo rumo. Nós temos várias tecnologias promissoras, mas que não estão disponíveis no momento. Vacinas, é, bactéria para contaminar os mosquitos, mosquitos transgênicos, são tecnologias que com certeza no futuro nós vamos poder utilizá -la. mas no momento nós não temos nenhuma tecnologia que nós possamos utilizar com eficiência. Nossa grande esperança vai ser um esforço e nós estamos procurando parceiros para investir recursos para desenvolver vacina e o que o cientista disse é que a vacina da Zika talvez seja bem mais fácil de ser desenvolvida do que a da Dengue porque a Dengue são quatro sorotipos e até agora a da Zika seria um tipo só Ministro, desculpa fazer uma pergunta o senhor disse do custo da vacina para dengue de 84 reais a dose né? Aquele momento é, ela está para ser liberada nós temos alguma possibilidade de adotar a vacina para dengue do Sanofi Pasteur dentro hoje do cenário da dengue no país esse custo benefício os técnicos já levantaram Bom, esse, esse estudo, deputado Mandetta, nós não temos ainda. Ontem nós recebemos os diretores, presidente da Sanofi Pasteur, e eles apresentaram a vacina. Então, essa vacina do, da, do Sanofi Pasteur, elas são três doses. E cada dose custa em torno de 20 euros. Então... Qualquer quantidade que a gente faça as contas, fica um número muito elevado. E a gente vai ter dificuldade de escolher um público-alvo. Quer dizer, nós temos, dos, nós temos 204 milhões de habitantes, de crianças a idosos. Qual vai ser o nosso público preferencial? Na opinião do Sanofi, seria o público entre 10 e 14 anos ou 10 e 16 anos porque é um público que tem muita mobilidade e essa mobilidade leva as pessoas a serem picadas pelo mosquito e transmitir para outros, então eles são uns difusores da doença é uma, uma tese deles que a gente precisa avaliar agora, nesse preço que está a vacina, é absolutamente impensável, inimaginável 300 reais um tratamento, quer dizer uma vacina para uma, uma pessoa para fazer no volume que a gente precisa então, a não ser que fosse uma coisa assim muito específica, por exemplo a vacina da Zika para evitar a microcefalia custasse o que custasse, nós teríamos um público definido e eu acho que compensaria fazer o esforço mas para a dengue eu não sei se isso, quer dizer se tivéssemos recursos seria o ideal mas a gente acha muito difícil de fazer essa equação e, então, como nós não podemos dispor dessas tecnologias atualmente, o Butantan está desenvolvendo uma vacina que seria em dose única e essa vacina é, já está na fase 3, autorizada semana passada, na Anvisa. Então, a gente quer crer que dentro de um ano, não é, e estamos dando todo o apoio ao Butantan, essa vacina possa já ser utilizada. Agora, nós precisamos urgentemente de estabelecer contato com os laboratórios nacionais, com os laboratórios internacionais, fazer parcerias, se for preciso, a PDP para desenvolver a vacina da Zika. Essa, eu acho que deve ser um empenho, um esforço da nacionalidade de todo mundo para evitar um transtorno tão devastador quanto é esse, de uma criança nascer sem condições de se locomover, de andar, de aprender e de tudo mais, um trauma desse para a família para o resto da vida. Então, o que nos resta? O que nos resta é o que nós estamos fazendo. Exército na rua, polícia militar na rua, corpo de bombeiro na rua, agentes de combate às endemias, agentes comunitários de saúde, toda a sociedade, todo mundo envolvido, visitar todos os lares, todos os domicílios brasileiros, terrenos baldios, limpar as ruas, ou seja, exterminar com os criadoros de mosquito. E aquele que você não puder exterminar, então colocar o larvicida para não reproduzir. Então, toda a nossa luta é para não deixar o mosquito nascer, porque ele pode matar e pode trazer essas deformações para as crianças. Então... É esse o ponto que todos nós temos que estar focados, não é? temos que estar tensionados e não podemos descuidar um minuto, porque se já era um transtorno grave o que tinha no Brasil da dengue, agora nós estamos com uns transtornos gravíssimos. Muito obrigado a todos. Abraham. Muito obrigado, muito obrigado ao ministro, muito obrigado a todos que participaram, estão todos desafiados nessa grande caminhada da cidadania. Muito obrigado ao presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, Antônio Brito. Muito obrigado ao ex-ministro e presidente da Comissão de Educação, Saraiva Felipe. Nada mais havendo a tratar, eu vou encerrar os trabalhos antes comunicando que está encerrada a sessão deliberativa extraordinária iniciada às 9 horas. Convoco segunda sessão deliberativa extraordinária para hoje quarta-feira, 16 de dezembro após a sessão deliberativa do Congresso Nacional com a seguinte ordem do dia. Medida provisória número 692 de 2015 lembro que haverá sessão do Congresso Nacional hoje quarta-feira, 16 de dezembro que foi convocada para as 12 horas no plenário da Câmara dos Deputados com pauta já divulgada está encerrada esta sessão Eu vou manter o, te... o... o microfone aberto, deputado Arnon, para uma breve comunicação. Por favor, deputado Arnon. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu agradeço ao presidente Mandetta que nesse instante nos permite nos dirigir uma palavra, sobretudo ao pessoal do Estado do Ceará. Estou aqui com a visita com o Frei Barbosa, com o padre José Vicente, o padre Cícero José, a irmã de Mulan, é Anete de Moulin que vem aqui a Brasília tratar no Ministério dos Transportes e da ANTT sobre a questão dos transportes dos romeiros sobretudo no período de Romarias acontece presidente justamente no momento em que a igreja católica se reconcilia com o padre Cícero ele que há 100 anos passado teve seus direitos religiosos cassados mas não, não ficou quieto ele foi buscar seus direitos religiosos viajando no tempo difícil, onde não se tinha transporte, meio de comunicação, se deslocou até Roma buscando seus direitos. E só hoje é reconhecido. Muito mais do que um líder religioso, ele foi um líder social, onde levantou bandeiras importantes como a educação, geração de emprego e renda, reforma agrária, enfim, grandes temas que hoje são é preocupação do mundo inteiro. E no próximo domingo, lá em Juazeiro do Norte, nós teremos uma missa, missa do dia 20, em comemoração ao aniversário de morte dele, em memória dele, mas, sobretudo, comemorando a reconciliação dele com a Igreja Católica. Portanto, esse registro que eu queria fazer, em homenageando ao povo do Juazeiro, do Cariri, do Ceará e a todo o Nordeste brasileiro, portanto, do nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Arnon. E faltou, nós dizemos aqui, com um desafio tão grande... Sempre fé é importante. Então vamos rezar e vamos rezar também para o Padinho Cícero, com certeza. Então, para obrigado, ele, senhor Presidente. É fácil. Eu vou ler um breve comunicado do presidente, deputado Eduardo Cunha, com, é, perdão, do, do presidente do, do Senado, Renan Calheiros Senhor Presidente, comunico Vossa Excelência por seu intermédio à Câmara dos Deputados, que a sessão conjunta do Congresso Nacional, convocada para hoje, às 12 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, Destinada à deliberação dos projetos de lei do Congresso Nacional número 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 27, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 10, 13, 22, 23, 25, 26, 31 e 1 de 2015 e de outros expedientes, fica transferida para imediatamente após a reunião de hoje... Da Comissão Mista de Planos, Orçamento Públicos e Fiscalização CMO. Esse é um ofício do senador Renan Calheiros, presidente da mesa do Congresso Nacional. Está dado o recado. Deputado Mandetta, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pelo requerimento que se desenrolou hoje, toda aqui da manhã. A discussão certamente que mais preocupa as mães do Brasil hoje complementar nosso presidente antônio brito por ter tido a sensibilidade de trazer esse debate aqui ao plenário afinal e a presença todo esse tempo do nosso ministro né? o ministro marcelo castro é tão difícil a gente ter um ministro tanto tempo conosco esse debate do Zika vírus, portanto, certamente com o seu requerimento e a sensibilidade da nossa comissão, adquire um status ainda mais importante. Eu gostaria de ter falado durante a reunião, mas a nossa líder, Luciana, que é de Pernambuco, falou em nome do PCdoB, mas considero relevante nós combatermos essa imensa desinformação que tem em torno desse tema. Reconheço na liderança de Vossa Excelência uma grande, uma importante intervenção no país sobre isso. Mas aproveito com a presença aqui do nosso presidente Antônio Brito e manifestar também a minha preocupação que, embora temos conseguido reverter no âmbito da Comissão mista de Orçamentos os 10 bilhões de cortes no Bolsa Família, senhor presidente, se anuncia que nós não conseguiremos reverter até aqui o esforço ainda é grande, o corte que foi feito de um bilhão na assistência social do Brasil. Não vai ser um problema do governo federal, não vai ser um problema dos estados, vai ser um, um problema significativo nos municípios. Praticamente inviabiliza que os municípios possam lá na ponta fazer assistência social e tenho certeza que essa comissão vai ser solidária para nós conseguirmos reverter esse estado de coisas. Parabéns, deputado Manetta, Mandetta, desculpe, nosso ministro e o deputado Antônio Brito. Muito obrigado, deputada. Deputado Raimundo Matos. Senhor Presidente, nós queremos nos mobilizarmos, principalmente a bancada do Nordeste, que apresentei um destaque na Comissão de Orçamento, que está sendo acatado, para nós repormos os valores de 5 bilhões de reais do Bolsa Família do Nordeste brasileiro. É claro que o deputado Ricardo fez esse corte de 10 bilhões, mas se nós não mantivermos a reposição, nós vamos agravar as desigualdades regionais. Vossa Excelência conhece perfeitamente a situação que passa o passo desse brasileiro, principalmente com essa tiagem, com a seca, e nós vamos tirar cerca de mais de 5 bilhões de reais de circulação dos municípios nordestinos, vai dificultar a garantia, a segurança, a garantia daquele pequeno produtor, da vida daquelas famílias, vai agravar também a situação da saúde e nós da comissão de Orçamento, apresentamos essa proposta e com certeza virá aqui para o plenário a fim de que nós possamos é, fazer com que não se agrave as igualdades regionais no momento em que é tirado 5 bilhões de reais do programa Bolsa Família no Nordeste brasileiro nós vamos perpetuar praticamente a pobreza no Nordeste e gerar mais problemas sociais com certeza os pares aqui irão concordar também com a que a Muito obrigado, muito obrigado deputado Raimundo Deputado Pedro Guzai. Senhor Presidente, eu queria aproveitar esse momento de vossa generosidade também para a gente não perder a oportunidade de dar publicidade aos 20 anos do PRONAF e ontem o ministro Patrus Ananias esteve conosco em Chapecó, num grande evento da Cressol, comemorando as conquistas de 156 bilhões de reais para os agricultores familiares do país que produzem 70% da alimentação que consome o povo brasileiro. Parabéns ao MDA, parabéns aos agricultores familiares que através da luta conquistaram esse instrumento de crédito em muito futuro do Pronaf, na medida que o Pronaf agora se transforma não só no crédito para produzir alimento, faz também energia limpa, renovável, através do sol e do vento, é, com o um acordo firmado entre o MDA e a B solar e a B Órido. Por isso, parabéns aos agricultores familiares, parabéns à agricultura familiar, parabéns Pronaf, 20 anos. Só para deixar um esclarecimento para os senhores deputados, a partir do momento que eu encerrei, naquele momento eu dei breves comunicações em relação à presença do ministro. Mas nós não estamos sendo gravados, não estamos sendo televisionados. Nós estamos falando somente é, entre o plenário. Então, para aqueles que, que estão utilizando... Não, não está sendo televisionado, deputado Luiz Couto. É porque foi encerrada a sessão. Eu permaneci aqui para... achando que estava sendo registro. A sessão foi encerrada e nós estamos só... Guardando o ministro que está dando uma breve entrevista aqui. Eu gostaria até de solicitar a Nayara aos médicos residentes que viessem até aqui para que a gente pudesse ter um breve encontro com o ministro.